Existem dois tipos de conhecimento no mundo, é, um conhecimento baseado em realidade e outro conhecimento baseado em ideias, coisas que estão tá na cabeça de alguém, mas não corresponde à realidade, quer dizer, não tem nada na realidade que é, valide aquele conhecimento. É, esse conhecimento pode servir para várias coisas, pode servir para lazer, pode servir para... Para entretenimento e outras coisas mais. Mas ele não tem base nenhuma na realidade. Portanto, digamos assim, ele não serve exatamente para nada. O conhecimento baseado em realidade, certo? Ele se pega uma realidade. Por exemplo, esse óculos aqui. Entendeu? Esse óculos, ele é a realidade. Ele existe. A palavra óculos representa o objeto que existe no mundo real. Mas... É... O, o objeto que existe é o óculos certo? É... a palavra óculos ela não significa nada ela apenas representa o óculos mas a realidade é o óculos ciência por exemplo a ciência o que ela deve fazer? ela deve buscar o, o conhecimento baseado em realidade se ela busca conhecimento baseado em ideias ela passa a ser uma ciência falsa porque ela não está é, buscando entender, compreender E é, chegar a conclusões a respeito da realidade Ela está tá somente levando em conta Aquilo que está na cabeça de alguém